E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas resoluções de derivadas e vamos ver se elas estão corretas ou incorretas. E primeiro, nós temos a resolução da Elaine. E ela tentou encontrar a derivada dessa função. E a resolução da Elaine está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir isso sozinho. Nessa primeira linha, ela só aplicou a derivada, em relação a x, dessa função aqui. Aqui tem um produto de funções. Então, ela deriva, em relação a x, a primeira função e multiplica pela derivada, em relação a x, da segunda função. Mas isso é um erro, porque nós sabemos que a derivada, em relação a x, de f de x mais g de x é a mesma coisa que a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Mas o mesmo não vale para o produto. Ou seja, a derivada em relação a x de f de x vezes g de x é diferente da derivada de f de x vezes a derivada de g de x. Nesse caso, deveríamos aplicar a regra do produto. Portanto, isso aqui não seria verdade, pois a derivada do produto é igual à derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ou seja, a Elaine deveria aplicar a regra do produto aqui. Vamos fazer isso? deixa eu apagar tudo isso. E vamos resolver da maneira correta. Então, essa parte aqui é cancelada, e vamos começar daqui. Essa aqui é a primeira função, e a derivada dela é 2x mais 5, e multiplicamos pela segunda função, que nesse caso é o seno de x, então, vezes seno de x, e somamos isso com a primeira função, que é x. Ao quadrado, mais 5x e multiplicamos pela derivada da segunda função e a derivada de seno de x é o cosseno de x. Isso aqui que seria o correto nessa etapa aqui. A resolução dela está correta? Não. E por quê? Porque ela deveria ter aplicado a regra do produto nessa parte. OK. Vamos ver mais um exemplo aqui. E de novo, nós temos uma resolução só que dessa vez temos a Valentina, que tentou encontrar a derivada dessa função. E será que a resolução dela está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar sozinho. Ok, vamos conferir a resolução dela juntos. E note que temos uma função externa, que é o cubo, e uma função interna. Que é esse 2x menos 4. Isso é um indício que temos que aplicar a regra da cadeia. E como fazemos isso? Pegando a derivada da função de fora, colocando a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Mas o que a Valentina fez aqui foi só a primeira parte. Porque, lembre-se, a derivada em relação a x de f de g. De x, é a mesma coisa que a derivada de f de g de x vezes a derivada de g. De x. Ou seja, essa é a regra da cadeia. Então, nessa primeira linha, nós devemos derivar essa função externa, que é o que está aqui, colocando a função interna. Ou seja, isso aqui é f' de g. De x. Mas ainda está faltando Multiplicar pela derivada de g de x, ou seja, multiplicar pela derivada em relação a x dessa função interna. Então, a resolução da Valentina está errada, porque ela esqueceu de multiplicar pela derivada dessa função. E a derivada de 2x menos 4 vai ser esse 2 aqui. Vem para frente multiplicando o 2. Portanto, vamos ficar com 4x, então, vezes 4x, menos a derivada de 4. E sabemos que a derivada de uma constante é zero, portanto, vamos ficar somente com 4x. E eu posso até apagar esse parênteses aqui. Né? Então, a Valentina se esqueceu de multiplicar todas essas etapas aqui por 4x. O erro dela foi não aplicar corretamente a regra da cadeia. Vamos fazer mais um exemplo? De novo, nós temos a resolução, só que dessa vez foi o Pedro que tentou derivar essa função. E a minha pergunta é, será que a resolução dele está correta? Se não, onde está o erro? Primeiramente, o Pedro aplicou a derivada em relação a x da função 7x² x mais 4x. E depois disso, ele aplicou a regra da cadeia. Mas será que foi de forma correta? Vamos lá. A regra da cadeia diz que nós devemos derivar a função de fora colocando a função de dentro vezes a derivada da função de dentro, e a derivada do seno é o cosseno, e colocamos aqui a função interna e multiplicamos por uma outra função. Mas será que ela é a derivada dessa função? Se eu aplicar a regra do produto, nós vamos ter que esse 2 vem para frente multiplicando 7, e 7 vezes 2 vai ser igual a 14. E nesse 4x, como o expoente é 1, vamos jogar 1 para frente do 4 multiplicando, e vamos sumir com esse x, ficando com 4. Ou seja, essa etapa o Pedro resolveu de forma correta. Essa parte está correta, mas será que aqui também está? Claro que não. Nessa etapa, o Pedro cometeu um erro muito comum. Nós temos esse parêntese aqui indicando que a função cosseno está sendo multiplicada, e não 7x2 mais 4x. O que ele fez foi aplicar a distributiva aqui, o que está incorreto, porque 14x mais 4 está multiplicando toda essa função. E esse erro acontece muito quando estamos lidando com funções transcendentes, ou seja, funções trigonométricas, funções logarítmicas. São erros que muitos estudantes cometem em provas. Você não pode simplesmente multiplicar isso. O Pedro quase acertou, né? Mas essa etapa está incorreta. Portanto, a resolução dele está incorreta e o erro foi tentar multiplicar essas duas coisas. Vamos fazer um último exemplo? De novo, nós temos uma resolução, dessa vez do João, que tentou derivar essa função. E a minha pergunta é a mesma. Será que a resolução dele está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Inicialmente, ele aplica a derivada em relação a x na função. e Note que aqui nós temos uma divisão. E o João pensou o seguinte, espera aí, eu acho que eu posso aplicar a regra do quociente. E foi o que ele fez aqui. Mas será que ele acertou? Vamos ver. Aqui nós temos a derivada em relação a x do numerador, que nesse caso é essa função, vezes, a função do denominador, que é x quarta menos a função do numerador vezes a derivada em relação a x da função do denominador dividido pela função do denominador ao quadrado. E, de fato, está correto. Essa parte o João acertou, é a regra do quociente, e a derivada de raiz quadrada de x está correta vezes x a quarta menos x elevado a 0,5, que é a mesma coisa que x elevado a meio. e Isso é uma outra forma de representar a raiz quadrada vezes a derivada de x a quarta, que é igual a 4x ao cubo e x a quarta elevado ao quadrado é igual a x elevado a 8. ou seja, o João acertou essa parte também. E o que ele fez aqui? Ele utilizou regras de potência. Por exemplo, em 0,5 vezes x elevado a menos meio vezes x a quarta, nós podemos aplicar regras de potência. Nós podemos repetir a base comum, que nesse caso é o x, e somar os expoentes. Então, menos 0,5 mais 4 é igual a 3,5. E ainda tem um 0,5 aqui, então vezes 0,5. E é essa parte aqui. E o João fez a mesma coisa com essa parte, ficando com -4x elevado a 3,5 dividido por x elevado a 8. E claro, aqui o João colocou o x elevado a 3,5 em evidência. Ajeitou e dividiu por x elevado a 8 e ficou com isso aqui de forma correta. Ele não cometeu nenhum erro, né? Mas o João fez todo esse cálculo que poderia ser evitado, porque ele poderia simplesmente simplificar essa divisão. Ele poderia escrever a derivada em relação a x, transformando essa raiz em uma potência, ficando com x elevado a meio. E multiplicamos isso, invertendo esse x a quarta, ficando com x elevado a -4, e note que nós temos a mesma base e por isso podemos repetir a base e somar os expoentes, ficando com a derivada em relação a x de x elevado a ou seja, eu só coloquei isso aqui igual a 0,5 e subtrair por menos 4. Mas por que fazer desse jeito? Porque aí nós podemos utilizar a regra da potência, que é muito mais fácil. Nós podemos pegar esse menos 3,5 e jogar para frente do x, ficando com 3,5 vezes x elevado a 3,5 menos 1 que vai dar menos "-4,5", ou seja, a mesma resposta do João, só que muito mais fácil. Ele não cometeu nenhum erro, mas ele se precipitou um pouco ao utilizar a regra do quociente aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. e Até a próxima, pessoal!